Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de leão. Já deixei posicionados os que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar uma afastada aqui para iniciarmos a nossa leitura. Então vamos lá. Vamos saber aqui como está o momento de Leão e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. O Acidente Supremo, vamos complementar com esse outro tarô, Tarô do Amor. E vamos complementar também com esse outro tarô. Deixa eu colocar mais para cá para sair um pouco da luz. Leão, não é uma determinada sequência de causas que leva à felicidade plena? Sua busca, seu intenso desejo, sua disposição para fazer o que for preciso? Talvez, é isso tudo que torna esse acidente supremo possível. É você amar o processo, a jornada, porque te agrega valores, experiências e conhecimentos. Não pensa no resultado com muita expectativa, não se tortura pensando no quando, como ou onde vai acontecer o que você quer. Não coloque pressão na vida. Apenas faça a sua parte, acreditando que a vida fará parte dela no devido tempo. E isso envolve soltar se desapegar, confiando mais em você e na vida. Porque tem um sentimento aqui que envolve o passado é como se você tivesse segurando uma situação, fazendo de tudo por essa situação para não perdê-la. E mesmo assim, houve um abalo na estrutura, uma mudança brusca aconteceu aqui, rompendo o que era sólido. E com isso, o um muro se ergueu, colocando você de um lado e essa situação de outro. Como se você não pudesse mais segurar essa situação com você. Como se fosse um vínculo cortado, uma renúncia que você passou até sem querer, sem esperar, que fosse dessa forma tão brusca. Rainha de Paus, tem leões na carta representando a força de vocês, leoninos. Fala também da maturidade que você adquiriu nessa situação difícil que você passou e o quanto de proteção você tem. Mesmo que às vezes surja dúvida sobre isso. E é a sua confiança interna de acreditar na vida que tem meios de te conduzir para o melhor caminho.